Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. Vamos lá, mano. É, eu tô um pouquinho com a cara de bunda. Eu acabei de bater o braço na mesa aqui do lado, na hora, antes de começar o vídeo, mano. Eu tava tentando inventar uma parada aqui, mas não deu certo. Meti o cotovelo na mesa, mano. Tá doendo demais isso aqui, velho. Putz, grilo, bicho. Bom, mas agora vamos mudar de papo aqui. É, o bagulho é o seguinte, mano. Eu, eu perguntei algumas paradinhas aqui antigamente no canal. E eu vi que a maioria das pessoas que tá acessando esse canal gosta muito de conteúdo de game. Beleza? Tentei... Eu tô tentando jogar com meu filho umas paradinhas aí. Joguei Minecraft e a pessoa até que gostou, tá ligado? Foi muito interessante. Se você não viu, corre lá, mano. O vídeo anterior a esse. Eu gravei o Minecraft com o Enzo. Mas eu tem 3 anos, mano, e consegue construir melhor que eu, na real. Ele é incrível, velho. Você não... E hoje é o seguinte, mano. Hoje eu vim trazer uma parada que seria o um React. É óbvio que é um React de game aleatório, tá ligado? Eu acho que você deve conhecer esse canal. Se você não conhece, link na descrição, mas depois você vai lá. E antes de começar esse React aqui, eu quero desafiá-lo a uma paradinha. Eu quero saber se você consegue deixar o um like e se inscrever antes de a gente partir pro vídeo, beleza? Então eu vou contar até três. Você vai clicar aqui nesse botãozinho vermelhinho, se inscrever. Vai clicar no joinha, gostei e deixar o seu like, beleza? Então vamos lá, hein, mano? Eu vou contar até a três, hein? Um, dois, três. Bora, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vai, vai, vai, vai, Boa, garota. Agora que vocês já deixaram o like, vamos assistir o vídeo do... Gamer aleatório aqui, tá ligado? Nessa daqui do gamer aleatório que a gente vai assistir agora, é alguma coisa de tipo assim, foi trollada e nem percebeu. Você tá lendo ali em cima? Pois é. Vamos ver o que é. Vamos assistir junto e vamos lá, vamos deixar rolar a parada. Pô, quem falou de StreamCraft foi a namorada da minha mulher, velho. Falou isso. Hã? Ou na namor... meu Deus, mano. Nossa, não sei, achei. achei não clipa é isso não, pelo amor de Deus. Eita bexiga velho do norte. Eu não utilizo muito nenhum dos dois. Não, não, Não, não, eu só recebo ligação mesmo por causa do trabalho. Ah, entendi. Vitor, então, que tá disponível essa oferta pra você, Voz de louco. É Puta mano, a mulher tá vendendo o Bob pro cara na hora que ele tá jogando. Velho, muito obrigado, viu. Não, esse... Fala que você tá trabalhando esse, Eu tô no trabalho agora, eu não consigo Mas eu, eu não tenho interesse não, meu <risos> plano tá ótimo assim. então, você realmente não gostaria Manda o link da live, Mitter Não, não, não é, live, Eu não nem uso muito essa linha aqui É mais pra receber a ligação mesmo Que é celular de agiota Mas assim, tudo bem não, não... <risos> Que mancada, <risos> velho Celular de agiota o cara que aí. Então tá, tem uma ótima noite aí pra senhora. Nossa, o maluco vai morrer, velho. Obrigada, tchau tchau. Cara, você instantaneamente espantou ela, velho. Se o agiu, Cara, tem que fazer, pô. Hum. Porque eu tô fazendo todos os procedimentos, né? Aham. Uh Vou -huh. gastar dois pau na boca. Eu sinto, pô. Hum? <risos> Hã? <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Gastar dois <risos> pau na boca. Quê? A marca dele. É, Mac. Sai... Sai fácil, não? Não. Vou testar, sai fácil. <risos> Entendi. Vai testar como? sei que você vai ver. Eita! <risos> <risos> Jogou o cara lá embaixo. <risos> que mancada, velho. jogar daí não. Meu Deus, cara! O cara chega. Não pode. Cara, vai tomar no olho pro teu cu, velho. Não sabe de porra nenhuma da plataforma. O é que é bravo, filho Caralho, olha aqui, olha aqui oh, Pau no cu, olha aqui Caralho, cara Desculpa, desculpa pelo palavrão Não, tu não falou um palavrão Tu falou quatro palavrão Quatro And what I do it again? Meu Deus Aman Faça de casa, sou homem bomba Na né? guerra, no pente Não, Mentira, pancada, velho nós Mentira, velho Mentira, velho Oi Eu fiz um cocô grande Só que eu limpei a bunda E saiu caca Uma grande caca De cocô Ten seconds one left. Road, one road, one road. Yeah, Last player standing. Eu lambi homem. Muito obrigado pelo follow aí, meu parceiro. Paulinha, manda um salve aqui pra minha cidade, Vivara Grande Traço C.E. Um salve pra Vivara Grande, tamo junto. Nossa... Obrigada pelos beats. Meu Deus, ela tá, não, eu não Gabriel, percebeu, velho. O Gabriel fazendo... É o o cara, eu gostei do estilo que esse cara colocou o microfone. Nossa, velho, filha é da. puta. da... Nossa, eu gostei mesmo, velho. Se eu acordar de madrugada... E ver você na... acordar, você vai ficar de castigo. Tá bom. Aí você vai obedecer. Uhum. Azar seu, você sabe qual Cara, eu não sei se é pior, eu acho que é pior responder, tá ligado? Tá bestilha. até seis horas Foda -se. Foda -se. Esse bicho, sabe, sabe, esse bicho, esse bicho parece... Ué, tá assistindo um filme? Ah, é, pode, né? Mano, não responde tua mãe, velho. Eu tô conversando, eu tô conversando, normal. Tirei o pão de ouvido. Ai, meu Deus, manda do céu, nós está perdida, manda. Olha o tamanho do... Olha o tamanho desse moleque velho. <risos> Se fuder, velho. Será que ele tá tava jogando? Para, caralho, é sério, mano? Tomar banho aí, o cara pelado aqui. Uhum. Você quer mais aqui? É, aí mesmo. Não, para que eu vou ser banido do bagulho, para. <risos> Credo, velho. <véio>. Para. <risos> <mano>. <risos> que horrível, mano. Nossa, eu não vou dormir hoje. Deve ser pai dele, na moral. Credo, velho, essas bolas <risos> vão <risos> Sim. eu sou muito bem-vindo. Vai rodar o carro, vai na rádio, rádio, rádio, rádio, piscina. O que ele tá fazendo? Fala no rádio. Você é filho do padeiro. Pula no mar pra nadar um pouco. Não? O padeiro do seu cu, <risos> filha da puta. Salve, dê de casa. Aperta Ctrl oh, oh, W Não, oh, filho, ô oh, filho. O quê? Salve, Day de costa. Que negócio do dê de costa? Presta atenção o tatareiro, pô. Ah tá. Nossa, velho. Mano, eu gostei muito, velho, do estilo desse maluco, velho. Na moral. Ai ah, ah, meu Deus, era um rato Caralho, isso é um rato Que baixo 2-0 aí pro time da Wolf, rapaziada Vamos entrar aqui no Discord, Bruno Pra falar com o pessoal que consegue, tá de boa? Pra falar aí? Vamos, vamos Vamos ver aí o que aconteceu dentro do time O tonel é incrível porque a Lane que tá sempre afundando na palma Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô Top, cara, como que, que eu tomei pau em todos os jogos, mano? Pelo amor de Deus, velho. Todos os jogos, jogos mano, todos os jogos. Pelo amor de os Deus, jogos. Deus, mano. Todos, todos, todos. Porra. É, esse, é mano, eu que tomei pau em todos. Acho que os caras não podiam falar palavrão, todo é. mundo começou a falar um monte, velho. Mutei aqui até, mano, os caras estão tá discutindo ali. Meu amigo, vamos, vamos dar uma conferida aqui. Olha isso, tá é, tô olhando, tô olhando, velho. Tu sempre Olha dá menos dano, mano. Sério mesmo? Ah, de né? ah! ah! tá em choque, tá em choque, ah! mano. Filho, avisa a sua mãe que a seapensa ao okay? Eu tentei passar na conta dela, Alô. mas acho que o seu padrasto cancelou. Beijos, papai, te ama. Mãe! Mãe! Que bosta. <risos> Caraca, o cara recebeu milzão oh, de donate, é. velho. Pesado, hein. Eu não, eu não queria fazer mais bala de shotgun, velho. Eu queria fazer bala de. Pistola, tá ligado? Hey! Shit, Jill! Kendall, you're You're to stretch. Tu dá pra não morrer, mano. Alecon, sou teu fã desde aqui de VC viu a reportagem de ontem que diz que 50% da população estava vendo TV e 50% estava dando orifício anal. Cara, eu não vi, eu não sou muito de assistir TV, tá ligado? Eu tava. Eu assisti ontem A Casa de Papel, mano. Carl, <risos> pal! Eu acho que ele sabia, velho. Na moral, como que... eu. Olha a cara desse maluco, que medo, velho. O Caralho, sério? Filho da puta! Hey, turn your brain on, buddy. Caralho! Caralho! O que tá acontecendo, mano? Caralho! Caralho! Caralho! Eu queria que tu reagisse ao stand up, só joga no Google o nome dele, Davi Viagra. Davi Viagra, é fogo, mano ano. Vai, ele vai será que ele vai? É, é Aí é rajada, né, mano? <risos> será que? Hã? Ah não! Que que foi? Que que foi? Ai, meu, tá que que foi que ela falou? <risos> Paulo lubrificada <risos> Não entendeu nada mano Fazer isso com a mãe é mancada cara Faz isso com a mãe não porra Mano o gamer é muito incrível né velho Na moral <risos> De um rate de bug é porque eu só pego ele em situação favorável, não tem mapa porque eu não jogo mais. Sub ganha 2 centímetros a mais de pica, não ganha 3, mano. Nossa, a mãe do cara apareceu na hora, velho. Caralho. Tá falando de pica, de mãe entra, mano. <risos> <risos> Adria, se para você ganhar 300 roupas em um torneio Você precisasse dar sem roupas para um mendigo Você daria 100 roupas para ele? Daria, claro <risos> Claro que daria Por que não daria? Coitado do mendigo, gente Como Sim, hoje eu estou muito triste carente Pode me mandar um beijo Um beijo Um beijo igual deu na minha rola ontem É <risos> Esse cara, mano, esse cara também é muito Zica, velho Mano, que da hora, velho Incrível, mano Os gamers eu acho que são uma categoria Sei lá, incrível Tipo, a gente não tem nem como expressar pessoas assim Bom, mano, o um vídeo pra não ficar muito longo Eu espero que você tenha gostado de verdade Tamo junto, inscreve no canal, não esquece Compartilha com os amiguinhos, vamos crescer Bora 3 mil, bora 3 mil Conto com você, tamo junto, valeu, tchau, tchau Um abraço Fui. Ah, eu vou tentar fazer o microfone igual do cara lá que a gente viu. Ah, bati de novo. Ai. Só que dessa vez foi o outro. Hum. Tchau, fui.